Galera, os dados on chain estão lateralizando, estão andando de lado mais do que um caranguejo, tá certo, pessoal? Até aqui eu mostrei para vocês, né? Em setembro, quando a gente estava mal, eu passei sinais bearish para vocês. Em outubro, nessas semanas que passaram, eu passei os dados para vocês mostrando que ia estar tá bullish e o que aconteceu? E agora os dados on-chain estão mostrando uma lateralização essa semana. Será que vai estar certo essa semana também? Vamos conferir. Então galera, hoje retomamos as aulas aqui na universidade, eu estou com trabalho a até aqui, acabei de sair das aulas, minha voz deve estar até meio gasta, mas eu vou fazer um update rápido aqui para mostrar para vocês como que os dados das análises on-chain da rede Bitcoin e da rede Ethereum estão meio que lateralizando nessa semana. A primeira coisa que a gente pode observar aqui são as, os endereços, as carteiras ativas. Então perceba que na semana passada a gente estava aí, Quase aí 1 um milhão, né? 984 mil endereços ativos, e agora nós tivemos uma queda aí nessa semana ao redor de 2% no número de carteiras ativas. O número de carteiras novas também não cresceu essa semana, então não entraram novos players para jogar com a gente então por conta disso esse é um sinal de que nós vamos lateralizar essa semana aí tá bom galera o hash rate também observamos algo similar percebam que ele vinha subindo subindo subindo subindo né nós tivemos aí sim 150 hexahashes né por segundo em média que nós batemos no começo de outubro, não chegamos ao nosso recorde, que é quase 200 exahashes, e nessa semana nós tivemos aí uma pequena queda ao redor de 1%, tá bom? Esses sinais caíram, o volume cresceu ao redor de 6%, então mostra que os big players ainda estão fazendo negociações de grande volume, tá? Mas não existem novos jogadores. Então, por conta disso, eu imagino aí uma semana que nós vamos ter de consolidação nessa faixa de preços que nós vivemos nesses últimos dias, tá certo, pessoal? O número de transações aí na rede Bitcoin também vinha subindo, subindo. Eu mostrei para vocês né isso, nós chegamos aí a 276%. Mil transações diárias e agora nós tivemos aí uma pequena queda ao redor de 1%. Tá bom? Uma coisa que me chamou a atenção também foi a inflação. Então, a inflação, quando ela sobe muito, também. Tende a ter uma correção, né? E se vocês forem observar aí no último dia a inflação bateu quase 2%, ó. E eu já mostrei para vocês que quando chega em 2%, mais de 2%, é um bom momento de venda, tá bom? Então aqui, ó, percebam, que a inflação ontem bateu 1,93%, e isso é um sinal de alerta aí, tá bom, pessoal? Então eu acredito que nós vamos ter essa semana de consolidação do preço do Bitcoin. Vamos esperar as análises do André para confirmar, mas eu imagino que nós vamos aí, baseado nos dados on-chain simplesmente, que nós vamos ter uma semana de consolidação, tá bom? Na rede Ethereum, nós tivemos uma coisa similar aí também, tá? O, o número de carteiras ativas que vinha caindo, caindo, eu mostrei isso para vocês, né? Ele vinha caindo desde a nossa alta lá, em maio, ele encontrou um fundo aqui em setembro, ó, e nós temos uma pequena recuperação, ó, parece que está se formando um fundo aqui, tá vendo? Quando a gente coloca na média de sete dias, ó, veja só, quando você coloca na média de sete dias, parece que está formando um fundo aqui, ó, então é possível que essa semana aí a rede Ethereum dê boas, boas entradas para gente, boas oportunidades de entrada na rede Ethereum para pegar esse pump que vai vir logo a seguir aí, fiquem atentos, tá bom? O Hash Rate também... A rede Ethereum vem dando baile, é grande, eu tenho mostrado isso para vocês. A gente não teve o time high, que foi 710 MHz por segundo, mas ficamos aí próximo, tivemos uma semana estável aí. Na média de 7 dias, chegamos a 706 MHz por segundo, tá bom? E o número de transações na rede Ethereum também que vinha caindo aí durante o mês de agosto e setembro, nós tivemos uma recuperação e agora também, veja que parece que está formando um fundo, apesar da gente ter perdido nessa última semana, veja que caiu ao redor de 2%, aí, nós temos aí um fundo se formando em 1,2 milhões de transações e isso pode ser aí uma informação interessante para quem busca... Boas entradas na rede Ethereum. E o relatório da Glassnode também vem confirmar aí as expectativas que eu estou por essa semana, tá certo? Então, o que, que eles demonstram aí? Ó? Eles mostram como foi importante essa corrida que nós tivemos aí. Quase batemos a All Time High, mas eles mostram uma coisa importante, ó, pessoal. Os holders, os long-term holders, ou seja, os mãos de diamante, começaram a realizar modestos profits. Além disso, nós temos aí as opções, os contratos de futuro explodindo, isso eu não gosto, eles apontam como uma coisa positiva, já falei para vocês, mas eu não acho interessante isso para o mercado, porque normalmente tem aquelas violinadas e acaba limpando todo book aí da, dos, da, das entradas, tá certo, pessoal? Então eu imagino que nós fomos para uma região de preço novo aqui, não tem muitos bitcoins comprados nessa região, não tem consolidação nessa região. Na verdade, nós estamos numa região que o bitcoin teve com um preço acima de 61 mil, 62 mil, três, quatro dias na história dele. Então, obviamente que isso influencia. E principalmente, pessoal, tá todo mundo no lucro. Isso que apresenta para gente esse indicador aqui que mostra a distribuição de preços realizados. Então veja que nós aqui, ó, todo mundo que comprou abaixo de 61 mil tá para cá, ó. Todas as moedas estão para cá. Então 98,3% das pessoas compraram abaixo do preço que o Bitcoin está hoje. O que, que significa isso? Que 98,3% das pessoas podem vender hoje e ter lucro. Apenas 1,66% do supply, ou seja, apenas 311 mil bitcoins, que é essa pequena região aqui, é que ainda está acumulando perdas. Ou seja, eu costumo chamar essa região, essa, esse momento que nós estamos vivendo, de hard trade. Para quem acompanhou o meu modelo do Bitcoin Waves, na verdade, tem duas zonas né, que eu coloquei lá, a buy zone e a sell zone. Ou seja, nós entramos agora na sell zone. É uma região difícil porque a gente nunca sabe quando os players vão disparar as vendas, tá certo? Então fiquem atentos, para quem é trader é uma oportunidade, porque ainda me parece, né? que vai continuar a subir, nós vamos ainda ter um grande caminho até o final do ano, mas de todas as formas, fiquem atentos, coloquem os stop loss de vocês, para ninguém ser pego de surpresa, tá bom? Lembre-se que na corrida que nós tivemos em 2013, o pico caiu em novembro. Na corrida que nós tivemos em 2017, o pico caiu em dezembro e agora... Todo mundo está esperando que vá cair em dezembro, mas pode cair em novembro, vai saber, né pessoal? Então fiquem atentos aí para ninguém ser pego de surpresa. Então percebam que nós temos aí ó, os long-term holders, né? ou seja, os mãos de diamante. Eles costumam fazer um movimento muito inteligente, né? são até conhecidos no mercado como smart money. Então perceba que quando está subindo o preço do Bitcoin aqui na linha cinza, ó, eles deixam de acumular. Eles começam a vender para a galera, vão vendendo, vão vendendo. Quando as pessoas não querem os bitcoins, o que, que eles fazem? Eles acumulam. Eles vão acumulando, acumulando, e aí quando o preço dispara, o que, que eles fazem? Eles começam a realizar lucros, tá certo? Então, é por isso que eu acho que nós vamos ter uma, uma lateralização nessa semana, porque não, então, não está entrando players novos e os players mais antigos estão realizando aí pequenos lucros, tá bom? A gente pode observar nesse gráfico também, que mostra por bandas né, as idades das moedas que estão sendo negociadas. Tá bom? Então, perceba que as moedas mais antigas, que estavam sendo pouco negociadas, passaram a ser mais negociadas, e o volume das moedas jovens, né, que tinha caído para 15%, ele voltou a subir agora nessa semana, mostrando que as moedas antigas, o capital das moedas antigas, foi agora uma parte dele para as moedas novas. Então, tem muita gente no mercado realizando lucro, tá certo, pessoal? Fiquem atentos que isso pode ser importante. Aqui também está falando sobre isso, mas eu queria destacar para vocês mais uma coisa importante que são os balanços nas exchanges, tá bom? Então perceba que os balanços nas exchanges eu tenho mostrado para vocês nos últimos vídeos, diminuindo, diminuindo, diminuindo, tá vendo? Que Isso aqui é o outflow, ó. então tá em vermelho é porque tá saindo Bitcoin, tá saindo Bitcoin. Mas olha aqui, ó, esse ponto verde nos mostra que agora começaram a chegar bitcoins nas exchanges, tá bom? É ruim isso? Não, não é. Muitas vezes acaba entrando e a corrida continua é, seguindo em frente, mas, obviamente, são pessoas interessadas em realizar lucros, tá bom? E uma coisa que vocês têm que ficar bastante atentos aí é quando começa muita gente a abrir interesse nos futuros. Então, começa a ter uma alavancagem muito grande. Nós tivemos all-time high na Binance com isso. Nós tivemos all-time high da FTX também com relação a isso. Ou seja, a chance da gente ter uma violinada, de ter uma queda rápida para depois voltar a subir, ela aumenta quando a gente tem esse tipo de de figura aí onde tem muita gente interessada nos futuros, tá bom, pessoal? Para finalizar, eu vou mostrar a curiosidade da Lua. Você já utilizou as fases da Lua para fazer os seus trades? Ah, não é possível, professor, que você está falando disso, é horóscopo agora? Não, lembre-se que as semanas são feitas pela Lua. As semanas que nós criamos são semanas relacionadas ao movimento da Lua. A Lua influencia a vida. As semanas também a gente não fica. Também o fechamento semanal como é que vai ser? Os contratos futuros também são de semanas, às vezes de meses, mas obviamente as semanas são importantes. E curiosamente lá no TradingView você pode colocar o indicador Moon Phases, tá? Que é isso que eu estou usando aqui, ó. Você pode colocar lá e basicamente é muito simples, ó. Tá vendo? Aqui, aqui estão as luas novas e aqui estão as luas cheias. Percebam que o que, que eles diz, né? Que esse indicador, que quando a lua está nova é um bom momento para quê? Para vender Bitcoin, ó. Tá vendo? Então veja que os picos batem com as luas novas. Então Sempre é interessante ficar atento que quando a lua está nova é um bom momento para vender Bitcoin, né? olha só onde nós estamos agora, certo pessoal? E por que, que você está colocando isso professor? Ah, só porque bateu, tá certo? Bateu com o que a gente fez da análise ontem aí, eu não tô imaginando que a gente vai subir e nós temos aí no dia 20 de outubro o quê? uma lua cheia. Então nós vamos entrar na lua cheia. A lua cheia normalmente é bom momento para compra, tá vendo? O preço normalmente cai e marca um grande momento para compra. Se isso tudo vai acontecer ou não, nós vamos saber logo mais na próxima semana. E o que que nós podemos concluir da análise on-chain dessa semana? Que provavelmente nós vamos ter uma lateralização porque nós ainda continuamos com o um mercado otimista, mas não tivemos entrada de novos players. Então, isso associado aos mãos de diamante, né, os long-term holders, que são pessoas que holdam bitcoins há mais de 155 dias, começarem, começaram a dar start nas suas vendas, começaram a realizar seus lucros, e aí, por conta disso, então o mercado ganhou uma nova dinâmica, tá certo? Fiquem atentos aí, porque isso pode influenciar o preço nos próximos dias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, por favor, não esqueçam de deixar o like e comentar o que vocês estão achando das nossas análises, tá bom pessoal? Tenham uma ótima semana, lembrem-se que quando tem lateralização, não é ruim para quem é trader, então se você consegue por exemplo desenhar um canalzinho, se você consegue desenhar uma bandeirinha, lembre-se então que é muito provável que o Bitcoin respeite a sua bandeirinha, respeite o canal que você desenhou, e aí é fácil fazer trade, vende numa ponta do canal, compra na outra e vai fazendo isso durante a semana, que é possível que você acumule aí, não muito, porque eu não imagino que nós vamos ter uma flutuação muito grande dos preços essa semana. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha falar para vocês, tenham uma ótima semana e até a próxima!